Perdeu tudo. O drama de gente dos jogos. Morando de aluguel. Nunca vi um gato morando de aluguel. Mas tá tudo normal. Isso acontece todo dia a dia. Aliás, deixa eu ver se ele postou o vídeo novo. Faz quase um mês que ele não posta, acho que ele desistiu, vou me desinscrever. Alguém ainda lembra de mim? Alguém? Não, ninguém lembra mais do youtuber falido com a edição pior que cuspir num cego e dizer que tá chovendo alguns dizem que eu edito bem, mas é só pra me deixar feliz, e não acabar com o canal, e nesse período de três semanas, que vai completar um mês amanhã. Eu completei 39 inscritos, mas o Games Edu já completou 10 milhões, bem merecido, mas não é hora de alarde. Eu ganhei 2 inscritos em menos de um mês. Algo mais incrível para mim não existe, mas alguns vão perguntar por que eu fiquei tanto tempo sem postar. Então, ontem, no caso que para mim foi hoje, eu acabei vendo 15 episódios de Kimetsu no Yaiba no dia só. Mas eu tenho mais desculpas esfarrapadas. Eu tenho 4 horas de aula é né? não desejo isso nem pros meus piores inimigos. E aqui na minha cidade choveu, mais choveu tanto que crente pensa que é Jesus voltando, ou o mundo acabando, nunca vi tanta chuva na minha vida toda, é ainda no nordeste, onde eu moro, essa chuva veio na hora do almoço e terminou lá para 6 horas, e ainda choveu mais um pouco, mas pelo menos foi fraca, a chuva forte molhou todos os meus livros. Porque no teto onde eu estudo não aguenta chuva mais forte que pera, a lista é grande. E também o meu editor de vídeo, o Video Maker, ou Vídeo Guru Pros mais íntimos, ele é bom. Todos os vídeos desse canal foram editados com esse editor de vídeo, literalmente, sem exceções, e isso é porque ele é bom. Mas eu já perdi vários vídeos que seriam a culpa da ascensão do meu canal. Eles estavam muito bons, mas do nada. Os textos, áudios, minha voz, ficam fora de lugar, demoraria horas, dias, semanas, para conseguir consertar aquele erro, mas eu não sabia do que se tratava, mas dias depois, acontece o mesmo com outro arquivo de vídeo, que eu já esqueci de que jogo era. E mas, aconteceu o mesmo, erro nos arquivos, os áudios e fotos desordenados, fora dos cortes, mas eu tinha suspeitas que era o reiniciamento do meu celular, mas recentemente eu tirei a prova completa que era o reiniciamento do meu celular, então eu já fui desativando o reinício automático do meu celular no domingo às 2 da manhã, para nunca mais reiniciar automaticamente de novo na história. Eu perdi 3 ou 4 arquivos de vídeos assim, mas eu de vez em quando, eu esqueço que eu não posso reiniciar meu celular com vídeo em processo de edição, e por fim, reinício, mas só quando eu olho meu editor de vídeo eu percebo isso, tudo fora do lugar, mas é melhor eu terminar esse vídeo, porque já é 6 horas e meia, e eu preciso postar isso ainda hoje, então tchau.